E aí, galera do mal! Tamo junto, vida louca! E dessa vez vamos falar sobre problemas. Ih, o mundo tá cheio de problemas e vem o viado aqui colocar mais problema no pacote? É isso aí! Olha, vamos considerar uma analogia aqui para facilitar as coisas. Aqui nós temos a árvore dos problemas. Essa árvore tá causando mal para todo mundo, todo mundo mesmo. E o grande defeito das pessoas é que, ao invés de arrancar árvore pela raiz, que acaba de vez com as coisas, não, o povo prefere ficar sempre podando os galhos. Quer dizer, a galera se perde nos sintomas, mas nunca vai nas causas. Na boa, se existe um problema acontecendo, é porque existe uma raiz que cresce no um tronco, cresce o galho, cresce as folhas, e com isso os problemas vão tomando proporções cada vez maiores e vai atrapalhando cada vez mais a vida das pessoas. Só que, para resolver o mal, a gente tem que arrancar ele pela raiz. Não se perca nos sintomas. Vamos direto nas causas. É assim que a gente resolve as coisas. E o que, que isso tem a ver com os problemas do mundo? É isso que vamos ver agora. Tamo junto, vida louca. Vamos falar primeiro sobre os problemas sociais. Olha, a maioria desses problemas todos aí que a gente vê de péssima violência, péssima corrupção, péssima educação e tudo mais péssimo que você vê por aí, são sintomas, alguma coisa está causando isso. E a maioria dos estudos por aí aponta que é a desigualdade social, que é a raiz que está causando isso daí. Quanto maior a distância entre os ricos e os pobres, maior é os problemas que nós enfrentamos no mundo. Se prepara que agora vai passar um porrado de gráfico aqui para falar sobre os países que têm menor desigualdade. Então, os países mais iguais são os países que o bem-estar infantil é maior, a gravidez na adolescência é menor, as taxas de homicídio são mais baixas, a mobilidade social é mais alta, a obesidade é menor, tem menos população carcerária, o desempenho escolar é mais alto, o consumo de drogas é mais baixo, o número de doenças mentais é menor a mortalidade infantil também é menor. E é claro, a expectativa de vida é mais alta. É isso aí. Tem muita gente que acha que o grande problema das coisas é a pobreza. Mas olha o gráfico, cara. Aqui está considerando apenas a pobreza absoluta. E você vê que não tem nenhuma relação com as outras variáveis que a gente falou antes. Ou seja, os problemas acontecem quando a pobreza tem contato com quem tem muita riqueza. Ou seja, quando existe uma desigualdade. Aí a pessoa se sente inferior, ela começa a comparar o que ela tem com a outra. E muitas vezes a mobilidade social é menor, com a maior desigualdade, e ela se esforça muito e não consegue nem ter um pouco do que a outra tem. O que acontece com isso? Distorções, cara. Aí a pessoa vai cair para violência. Porque se a sociedade não se preocupa com ela, por que ela vai se preocupar com a sociedade? Olha como as distorções vão acontecendo. E isso não é só com pessoas, não. Já fizeram experiências com macaco, dava comida ruim para um outro e boa para o outro. Ruim para um, boa para outro. Velho, na terceira tentativa por aí, o macaco da comida ruim já não queria mais aceitar, queria comida boa e começou a apelar. Eu vou deixar aqui na descrição todos os estudos tudo isso que eu tô falando. Pois é, e qual que é o problema de tudo? Desigualdade. Se nem macaco aceita, ser humano não vai aceitar. É, calma aí, calma aí que o pior tá por vir. Imagina 85 pessoas. Pois é, dá mais ou menos duas turmas de sala de aula. Se coloca um avião, não ocupa nem a metade. E se o avião cair, morre junto. Pois é, esse tantinho de pessoas tem o mesmo patrimônio que metade do planeta. Exatamente. 85 pessoas têm o mesmo tanto de riquezas que mais de 3 bilhões de pessoas. Olha o nível da desigualdade. A maioria dos problemas que a gente vê aqui é tudo o quê? Resultado dessa enorme desigualdade que nós temos. Aí muita gente acha que o ser humano é mau, ser humano é competitivo quando apenas poucas pessoas seriam assim de natureza. A extrema maioria das pessoas são levadas a ter comportamentos ruins justamente por causa de um ambiente extremamente desigual. Ah, então tá, quando vocês quiserem resolver problemas sociais, vai aqui. O que traz maior igualdade entre as pessoas? É isso que começa a resolver os problemas do mundo. Joinha? <risos> problemas sociais? Tá, resolvido. E agora vamos partir para os ambientais. É nessa hora que o latino vai cantar no ouvido de muita gente. Te prepara, porque a raiz dos problemas da natureza é o nosso estilo de vida, que é bastante consumista e individualista. Para para pensar, velho, uma empresa precisa estar sempre vendendo para funcionar e lucrando. Precisa de consumo constante. Então muitas fazem produtos de baixa qualidade, que é difícil de reutilizar, reciclar, para quê? Para os consumidores jogar fora quando a garantia vencer e comprar de novo. Está sempre comprando, consumo constante. Só que o que se joga fora, cai na natureza, polui lixão, polui água do mar. E isso sem falar que o individualismo, por exemplo, do nosso consumo, também é prejudicial para o meio ambiente. Porque se eu compro um carro, você compra e todo mundo compra, o que, que acontece? Vai um porrada de carro para a rua desnecessariamente, com um porrada de recursos a mais que seria necessário no transporte coletivo. Pois é, Manolo, é justamente por isso que eu fiz essa árvore, para mostrar os nossos problemas sociais e ambientais, que nós somos ineficazes em resolver, porque nós nunca vamos na raiz, ficamos sempre aqui podando os galhos. Quer ver um exemplo? Educação. O maior exemplo é cotas. São poucas vagas para muita gente, e fica discutindo qual migalha que deve ficar essas cotas. O que seria inteligente é o quê? Vim na raiz e aumentar essas vagas para muita gente, Educação virtual pode ensinar inúmeras pessoas de uma só vez, custo baixíssimo, e matérias teóricas é possível, que é a maior carga das, das faculdades. Quer dizer, por que não faz isso? É um erro fatal. Outro erro fatal é justamente o que? Essa mentalidade de querer punir bandido. Por que, que não foca em evitar que os bandidos surjam, em igualar mais as pessoas? É, cadê? Cadê? Ótimo, tá vendo o problema? E outro problema, por exemplo, de origem ambiental, é justamente esse. Todo mundo quer resolver a natureza, acha que comprar um produto que é sustentável e tudo mais, vai resolver. Mas na boa, cara, você está imerso em um sistema que vive desperdiçando recursos. Não adianta pensar que existe um produto milagroso que vai salvar a natureza. A gente tem que mudar o nosso estilo de vida da raiz. E isso poucas pessoas estão dispostas a tentar ir atrás e resolver esses problemas. Porque nem enxerga a solução. Olha só que interessante, a raiz dos problemas ambientais e sociais parte de um lugar mais profundo ainda, que é a nossa crise de consciência. A nossa falta de consciência de entender de onde está surgindo os problemas é justamente o que permite eles crescerem e se disseminar pelo planeta. Toda essa árvore dos problemas é a gente, cara. As árvores somos nós. A nossa falta de consciência é o que está produzindo isso. A nossa falta de consciência. É o que faz a gente podar os galhos e continuar permitindo que os problemas continuem existindo. Então, para resolver isso daí, precisa de conscientização. As pessoas precisam entender justamente onde está a raiz. Sem isso, nada vai mudar. Olha, cansei. Chega de falar de problema. Vamos focar agora na solução. Mas tem o seguinte, cara. A gente nunca resolve os problemas com a mesma mentalidade que os criou. Se os nossos problemas eram desigualdade social e consumismo excessivo, olha, ambos decorrem de uma coisa, do dinheiro. Então a solução tem que ter uma mentalidade bem diferente para isso, tem que estar em outra dinâmica, não é no dinheiro. É na tecnologia, aham, moleque. E é justamente por isso que as soluções do planeta que a gente precisa plantar para colher, é o quê? É tecnologia, tecnologia que todo mundo tem acesso, open source. Então open source está na base das soluções. E além dele, ecopolos. Porque ecopolos são cidades planejadas, então elas vão utilizar o melhor uso dos recursos porque elas são geridas por ciência. E ciência não tem interesse de mercado. O interesse dela é produzir o que é mais eficiente. Então funciona com uma outra lógica e ela tem isonomia, ou seja, já combate a desigualdade social. Na raiz, as pessoas tendem a ter comportamentos melhores e a sociedade fica mais foda. Então é isso aí, galera. Eu só deixei a dica aí para vocês e para sempre para pensar em qualquer problema que você tiver nas suas vidas. Se vocês estão indo nos galhos ou nas raízes. Isso faz toda a diferença. Belezinha? E se não tiver belezinha, vamos ficando por aqui. E agora fiquem com a palavra do nosso patrocinador. Ah, é? Não tem. Falou! Falou! Falou! Falou! Sim.